Esse jogo só tem 5 anos de idade e logo logo a sequência será lançada. Tipo, isso foi uh, uma sequência de desenvolvimento muito, muito mais curta do que, tipo, pra fazer isso aqui. Considerando que, tipo... Peraí, foi anunciado em 2012, foi lançado em 2017. Não, isso foi 5 anos também. Que que eu tô falando? Tipo... Todo mundo na internet fica falando, ah, Breath of the Wild demorou uma eternidade pra sair, etc. Não, não demorou uma eternidade. Cinco anos não é nada em termos de desenvolvimento de jogos. Tipo, isso foi basicamente a quantidade de tempo que durou pra fazer o Pizza Tower. Então... Ah, yeah, não, eu acho que, tipo... Todo mundo simplesmente queria Zelda porque queria e tá acostumado demais com o desenvolvimento degenerado de jogos de Call of Duty, Ubisoft, protection. Daruks Protection, preparado para partir. Oh, Lionel! Oh! oh é, é esse Lionel. Yeah! É claro que tem um Lionel aqui, eu não sei porque eu fiquei uh, vagamente surpreendido ali, mas é, não. Você, francamente, nem vale a pena... Ah, não é verdade. Uou, peraí. hã? Ah, pensei que ele ia ficar tonto ali. Quer saber? Tanto faz. Deixa eu simplesmente acabar com este camarada aqui. Tipo, eu ia dizer, oh, não vale a pena e etc. Só que, na verdade, absolutamente vale a pena você lutar contra ele, pelo menos pra conseguir os órgãos dele. Então, yeah, va vale a pena, vale a pena, vale a pena, e é por isso que eu estou me preocupando com isso. Uh -huh, Aham, yeah, sim, absolutamente. Tchau, Sr. Lionel, você existiu, sem dúvida alguma. Ah, para falar a verdade, pelo menos a arma dele... Não, não, não tem como a arma dele ser razoável. Eu vou jogar fora esse arco, a propósito, porque ele realmente não presta. Hum. Sempre é útil ter flechas trepucadas, mas é, não. Ok, o que, que eu tava querendo fazer aqui? Ok, é mais pra lá. Ah, nossa mente não era nem pra eu ter subido tanto por aqui. Eu acho que se eu tivesse me teleportado direto pras horas do main... Eu podia ter chegado mais rápido ali, mas tudo bem. A propósito, se vocês estiverem achando que a minha voz está um pouquinho esquisita, é porque, sim, ela está... está... Oh, não! Link! peraí. aí. Uh, Link, o vento! Isso não era o que eu queria. Ah, oh, quer saber? Não importa. Aquilo pegou fogo e derrubou o baú. E isso é o que importa. Um, e eu tava espirrando antes de começar a gravar, tive um ataque de espirro e o meu nariz está um pouquinho... Oh, Silver Ball, incrível. Uh, meu nariz está um pouquinho catarreto. Uau, incrível, o sem indo. dúvida alguma. Meu, o Revales Gale está voltando realmente rápido e isso me deixa super feliz. Por sério? Uma Silver Ball naquele baú? Eu achava que tipo aqueles baús costumavam te dar coisas boas. Não coisas ruins, mas. Ok. Eu não me lembro o que era pra você fazer aqui. Ah, então você. Um, esse não era o meu plano. Quer saber? Tanto faz os planos ou não. Ok. Deixa eu me livrar deste arco. E deixa eu pegar este arco. Eu acho que eu tinha pego um dos baús que não estava flutuando por ali. Ah, tanto faz. Ok. O que é isso? Isso vai pra cá. Oh! É, é isso? É tão fácil? É tão simples? Eu só tenho que nadar, então eu irei, sem dúvida alguma. Ok. Aperto o botão e a gente vai nadar. Ok. Certamente isso não vai ser tão simples assim, não é? Ah! Olha só, não é tão simples assim. Porque você tem que fazer isso uma segunda vez. Uau! impressionante. Ok, mas agora a sequência deve continuar por um tempinho mais aqui, não é? Oh! Tem mais uma outra cachoeira aqui. Quer saber? Isso aqui é bem, bem legal. Eu acho que pode até chegar a genuinamente desafiar, mas eu não tenho como afirmar. Eu vou somente continuar a nadar. Ok, chegando no topo, planando, este é o fim. Bom, isso foi bem simples. Oh, peraí, eu quero, eu quero pegar aquele Hightail Lizard. É importante coletar aquele Hightail Lizard. Eu quero exatamente neste momento. Hum, será que a gente vai ter alguma coisa aqui nesse santuário que vai ter a ver com nadar e etc.? É possível que sim, é possível que não. Eu peguei o tail Lizard, e por isso eu tô felizão. Eu tô cheio de flechas congelantes, eu, eu vou utilizar elas. Elas são boas, elas prestam, e eu tenho uma quantidade realmente absurda delas, agora que eu tô pensando. Mas é ok, vamos pular. E o que é isso? Oh, oh nós temos água. Exatamente como eu suspeitava. Bom, pra falar a verdade, eu acho que, tipo, tudo... Hum, hum, hum, hum, hum, hum. Eu já imediatamente compreendo o que o jogo quer que a gente faça. Primeiro, Magnesis. <risos> eu tô surpreso que isso, tipo, não me matou, mas tudo bem. Ok, primeiramente, faço isso. Agora. Eu. Solto e utilizo Cryo. Ok, isso nunca vai dar certo. Pera aí, eu estou utilizando os Tazes. Então é claro que isso não ia dar certo. Ok, o que eu tenho que fazer na verdade é. Colocar isso aqui. Isso não ajuda ninguém. Ok. O que eu tenho que fazer, na verdade, é colocar isso aqui para levantar. Então eu coloco um aqui. Isso realmente não está dando nem um pouco certo, como vocês podem estar percebendo. Um, ok, e se eu, tipo, arremessar? Uh, eu acho que arremes... arremessar funciona. Ah! Por que aquilo foi tão lento? Eu não sei. Okay. Arremesse? Ah, qual é? Isso tem que ser um yeet. Defi... É! aí, eu tô sendo burro. Posso simplesmente colocar crayones aqui. Ah, então apoio aqui. É isso. É isso que eu precisava fazer. Não é nada super desafiador nem nada de se pensar. Ok, com isso, eu fiz uns degraus, então eu consigo uma caixa. Huh. Ok, com essa caixa eu posso... Yeah, eu vou basicamente ter que fazer a mesma coisa a partir do outro lado, né? Tudo bem. Eu consigo fazer a mesma coisa a partir do outro lado... Eu falo imediatamente fazendo a coisa errada. Ok, ótimo, fantástico, tudo muito legal. Agora, eu preciso... é isso vai ser tão simples quanto parece. Eu acho que, tipo, eu tô complicando tudo excessivamente aqui. Oh, não! É! Deu certo, tanto faz. Ok, se eu colocar isso aqui, eu basicamente consigo escalar. E eu consigo escalar, mas. Ok, eu percebo um certo detalhe. Ok, deixa eu jogar isso aqui pro lado primeiro. Percebo um detalhe aqui que. Provavelmente. Ok. Não, não dá para eu fazer isso. Trágico. Ok. Não tô pensando. Um pouquinho demais em esquisitice Ok, talvez eu... Ah, eu já sei o que eu fiz de errado Já sei o que eu fiz de errado Tenho que fazer isso aqui ficar um pouquinho mais baixo Então Eu faço Ok, eu tenho que fazer isso aqui Ficar realmente rente O que não É O que eu realmente esperava Mas tudo bem e agora eu consigo fazer um pilar aqui. Ou não, aparentemente. S Sério? Ok, isso... É estúpido. Mas... Eu também sou. Ok, se eu colocar... Não, isso não vai ser o suficiente. Ah... Eu vou, eu vou tentar isso de novo. Simplesmente vou tentar vou tentar isso novamente. Realmente realmente não é a intenção. Mas OK, deixa eu centralizar a câmera. Ah! OK. Um arremesso de respeito. Não, isso foi ao contrário, um arremesso de respeito. Cryonis. Ah! Ok, isso eu acho que foi o melhor que eu consegui fazer até agora. Nos termos desse idiotice. Então, deixa eu pegar isso aqui. Jogar aqui. E eu consigo escalar. Ok. Mas, na verdade, eu preciso fazer, tipo, o equivalente. Pera aí. Deixa eu colocar o magnésio aqui. Do jeito que deve ser. Aí, agora, eu destruo isso aqui. Eu faço isso subir. Ok? Ok. Agora... Ah, não, fazer essa escada inteira aqui, isso tá... Ah, eu não tenho nenhuma maneira de fazer isso ficar bem ali em cima, e isso é um problema. Hum, a não ser que, tipo, eu faça um negócio do arremesso ali, eu, tipo, e yeah, é, do jeito que isso aqui está... Isso não vai me levar lá pra cima, nem se eu me explodir. Ok, tem algo óbvio aqui que eu não estou considerando. Provavelmente. Mas eu irei usar de teimosia. Ok, o que acontece é simplesmente deixar ele no topo. Então, cancelar, imediatamente trocar. Stasis. Ah! Parece que, tipo, os controles estão lutando contra mim. E yeah, tem, tem um atraso. Tem um atraso. E esse atraso. Espera um momentinho aqui. Eu posso deixar aqui isso aqui no meio do ar. <SILHOS> Thank you. Então é yeah, isso foi o que eu fiz, isso foi o que funcionou. Isso provavelmente é a maneira mais errada, possivelmente imaginável de fazer isso, mas não importa, porque isso aqui é Breath of the Wild e é yeah, maneiras completamente erradas de fazer coisas é exatamente o que esse jogo é feito para deixar você fazer mais... Olha, eu acho que, tipo, utilizar as tasas pra levar aquilo pra cima violentamente é algo que você deve fazer, uh, e é provavelmente bem melhor... Eu não, eu não sei, eu não sei. Eu sinceramente não sei o que o jogo esperava de mim ali, mas tudo bem. Tanto faz, é melhor não pensar muito sobre isso. E simplesmente seguir em frente por aqui, porque... Ah, será que seria ideal cavalgar? Não, não, esse lugar aqui é, tipo, acidentado demais pra você ficar cavalgando por aqui. Eu acho que eu ia colidir com metade do universo se eu cavalgasse, então ia... Yeah, não, não, não, simplesmente não é algo adequado. Mas sabe o que é adequado aqui neste momento? Provavelmente depois de eu derrotar uh, o... Ei, hey, tem uma Claymore aqui. Yeah, yeah, tem, um, tem um monte de aqui, etc. Um acampamento de monstros. Monstros realmente básicos a propósito. Uh, oh, oh! Korok encontrado. O uh, que, que eu ia dizer? Yeah, eventualmente eu tenho que voltar para o vilarejo de Cacarico. Para ver o que vai usar com aquele... aquela esfera uh, da INPE, etc. Porque eu tenho que me lembrar. Ainda há a necessidade de eu procurar todas as memórias do Link. Eu não sei exatamente quando uh, a Impa vai dar liberdade de coisas, coisas, etc. Eu ainda tenho o DL6 para fazer. Ah! Tem tanta coisa. Bom, por DL6 eu quero. Dizer aquelas missões que estão marcadas com um EX ali na lista que, honestamente, provavelmente vão ser um pouquinho complicado Guardião? Como assim, Guardião? Desde quando? Isso só tá acontecendo porque... Oh! E yeah, é, por que eu tô dizendo desde quando? Tipo, no texto... Do enunciado da missão tava dizendo Ei, hey, você tem que dar uma surra num guardião então Yeah eu irei absolutamente Vai ser fácil ah, Pra falar a verdade é um pouquinho embaçado considerando que eles Ai Aí... ah, você tem faixas explosivas, não tem? Fascinante Me dê suas faixas explosivas Ou, oh, Ou talvez não Sacanagem não, ah, pensava que tinha uma chance de 100% de derrubar, mas enfim. Tudo bem. Tanto faz. Korok. Ok. Agora com isso feito, tem. Tem muitos mais, Muito mais guardiões do que eu imaginava. Ok, deixa eu. Encerrar. Oh! Isso não foi tão longe quanto eu gostaria. Ok, talvez... Oh! Mas tá dando certo. Aos poucos. Ah, esse totem... Oh uh oh! Eu fui visto. Ahn... Um... Quer saber? Ah! É, aquilo não foi diretamente na direção daquele guardião? Isso é sacanagem. Ou foi... Oh, sim, foi. Ok, Lux Protection sendo gratuito aqui. Ok, ótimo, fantástico. Um deles se foi. Agora deixa eu ver o quão bom eu sou. Yeah! Ah, ok, eu tive uns problemas ah, no começo do jogo, mas agora eu consigo aparar lasers em reação. Ok, vai, tenta de novo. Vê o que te acontece. <risos> ah, nunca... Isso nunca cansa. Isso nunca cansa. Ok, agora... O que, que eu faço? Eu uso o Revales Gale aqui... Ok, quer saber? Simplesmente... Ah... Deixa eu destruir aqui. Ah, isso tá fazendo bem menos dano do que eu imagino. KISS! Bem menos dano. Oh! Mas tá derrubando. Quer saber? Isso é o que importa. Ou simplesmente fazer ele cair ali e. Oh, peraí. Mas não antes. Oh! Bom. Lá se foi meu escudo. Honestamente, tô um pouquinho surpreso que. Ok. Deu tão certo ali. É, finalmente utilizando. Um desses. E é por isso que aparar esses inimigos é inconveniente. É inconveniente. Ok. Que raios foi aquela explosão que aconteceu? Eu não sei. E francamente, pouco me importa. Meu, pare de ficar aí no ar dessa maneira. Ok. Obrigado. Um... Ok, se você... Parar de ficar rolando aqui seria, olha, uma coisa mágica. Eu. E yeah, é ok. Eu eu voltei a ficar realmente bom. E, opa, isso é ridículo. Isso é extremamente estúpido. Tudo que está acontecendo aqui. Okay, eu quero ah, as engrenagens e etc. Isso vai ser útil pra mim. Ok, só falta mais um outro ali. Isso aqui realmente é um lugar onde ter. Uh, Ancient Arrow seria útil e eu poderia ir pra Kala pra comprar algumas, mas eu não vou. Vou simplesmente dar uma surra nesse último aqui. Ok, porque eu não estou utilizando flechas explosivas? Isto é a ocasião ideal pra utilizar flechas explosivas. Você quer saber? Eu irei fazer essa... Ah, longe demais, mas tá valendo. Tipo, explosivas simplesmente fazem dano pra caramba. Uou! Wow! Meu, não me lembrava desses guardiões aqui irem simplesmente tão absurdamente longe. Ali, mais, Ok, eu acho que... Uh, yeah. Isso deve ser fácil. Por favor, não caia... Ok, ótimo. Uh, Pera aí, por que eu não tô utilizando a Master Sword? Huh, Porque ela não dobrou de dano ali por algum motivo misterioso. Mas tudo bem, tanto faz. <risos> oh, isso foi tão atrapalhado, mas tudo bem, não tem problema. Será que tem alguma memória por aqui que eu poderia prontamente acessar? Eu, eu não sei. Em que essa não deveria me preocupar muito com isso. Ok, será que esse santuário aqui... Hum, só que provavelmente vai ser bem baseado em combate, considerando que esse desafio inteiro para fazer isso aqui a... aparecer foi bem baseado em combate. Mas... não há garantia. Yeah! De fato... Ok. É mais um outro desses? Tudo bem. Isso é relativamente simples. Meu, esse jogo gosta de fazer pachinko, não é verdade? Um... Yeah, isso sempre vai funcionar desse jeito. Então deixa eu colocar isso aqui, que vai... Cair ali. Ok. Isso vai rolar para lá e... Oh! Só que isso não vai dar certo. Hum... Então, o ideal, na verdade, seria... Oh, isso aqui é um pouquinho mais complicado do que parece. Ok, deixa eu colocar isso aqui e descongelar isso aqui. Yeah, simplesmente fazer isso cair ali. E peraí. Ah. Bom, não era isso que eu gostaria que acontecesse. Deixa eu colocar um outro ali, que eu acho que isso vai dar velocidade suficiente pro que eu quero que aconteça, aconteça. Na verdade, não. Então, se eu colocar aqui. É. Pera aí. Acho que não foi baixo o suficiente. Ok, põe aqui, põe aqui. Não. Hum. Talvez aqui, então. Tô começando a achar que. Este não é o caminho. Mas vou continuar teimando mesmo assim. Ok, isso realmente não está dando certo. Ok. Tudo bem. Genuinamente tendo a cabeça quebrada aqui. Não foi o que eu imaginava. Ok, isso aqui. Huh. E se eu colocar isso aqui? É. Ah, velocidade não é suficiente. E daí? E daí? Que a velocidade não é suficiente. Ah, não sei se isso é algo super inteligente de se fazer, mas é o que eu estou fazendo. Oh, isso não fez nada. Mas eu posso tentar de novo. Ok. Uma flecha explosiva... Ok, talvez... Quer saber? Tem bastante força ali, isso é o que importa. Ok. Isto não é o que importa. Ah, basicamente, o que eu estava tentando evitar aqui era simplesmente... Simplesmente, tem que colocar vários congelamentos ali. É, isso continua rolando... Uau, oh, isso continua rolando até ali, eu tô sinceramente surpreso. Meu, se é que, será que dá sequer pra eu fazer isso chegar ali no fim? Tipo, simplesmente não há velocidade suficiente. Isso que é o que tá me deixando atrapalhado aqui. Ó, oh, a propósito, incrível momento o que aconteceu ali. Não há dúvida alguma quanto a isso. Ok, deixa eu dar uma explorada aqui Tipo, vai ver, tem um botão que eu poderia ter apertado Que eu não apertei Por exemplo, se eu for pra cá Eu posso acabar aqui Eu apertei um... Espera um instante Uou, o que? Oh Interessante Eu posso me arremessar ali e me arremessando aqui, eu vou realmente super alto. Alto o suficiente para eu conseguir pegar aquele baú. E isso está funcionando mesmo com uma taxa de quadros alta, o que é legal, sem dúvida alguma. Pera aí, eu posso simplesmente escalar isso aqui. Yeah. Isto é algo que eu posso fazer. Pera aí, deixa eu primeiro uh, fazer isso. Ok. Você precisa dar uma cambalhota Senão Não dá certo É, quer saber? Plenamente aceitável Deu certo Funcionou Ah, mas é Eu continuo Meu que perdido Aqui sobre o que fazer Oh, simplesmente faz isso cair ali Faz A rocha ser arremessada E yeah, eu posso escalar não há dúvida sobre isso. E, tipo, se eu escalar, eu posso fazer isto cair. Assim que eu destruir isso... Peraí, sério. O Link não é pesado o suficiente? Huh. Tá algo que eu não imaginava. Hum... Ok, talvez ficar aqui de perto não seja o ideal aqui. Mas eu, eu tenho que fazer isso aqui cair. Ok, o que acontece então se eu utilizar força? Yeah, mais força. Ok, não, Link! Ah! Quase deu certo. É certo que aquilo foi tão forte que acabou voltando. Hum. o jogo fez eu voltar aqui. Ah, tá bom, né? Isso só me incentiva a continuar teimando na coisa insana que eu tava fazendo. Espera um momento. E se eu decidir... Ahn... Ok, isso foi um quase. Definitivamente foi quase. Yeah. E se eu decidir planar até aqui? Usar Stazes na bola. Então, simplesmente, gentilmente, fazer ela ir nessa direção. É... Oh, yeah, novamente. Eu tenho que me lembrar. Hum. Talvez um pouquinho mais de força seja necessário ah. Se eu sequer conseguir... Oh! Yeah, yeah! Isso foi completamente errado. Isso provavelmente foi a coisa mais... A maneira mais idiota, possivelmente imaginável, de se fazer isso. Mas funcionou. Link uh, está numa situação menos que dela. Ok! Funcionou! Eu <risos> oh, nem sei como é que eu vou editar isso. Isso foi caótico. Isso foi feio. Isso foi vários adjetivos negativos. Mas a porta foi aberta. <risos> eu não consegui inventar nenhuma solução alternativa ali. Simplesmente não foi algo que entrou na cabeça. Mas cheguei até o fim. E agora eu só tenho que ir no lugar. E eu tenho que desafiar o Otherblade Cannon. E vai ser moleza, eu imagino. Ok, tá. Realmente fantástico o Loading. Sempre o Loading me pega de é, desprevenido quando ele é longo demais. Realmente não deveria, mas é o que acontece. Ok, agora eu tenho que voltar... Olha, eu tenho que voltar pra Divine Beast, etc, e... Ok, sim! Eu vou fazer isso exatamente agora. Vamos terminar isso. Gostaria de saber exatamente que tipos de armas serão fornecidas aqui para gente fazer a luta? Eu estou curioso. Ok. Estou aqui. Hora de... Oh, sério? Aquilo não fez o Estranho que aqueles ângulos não eram bons o suficiente para surfar lima. Tudo bem. Yeah, e agora nós temos a cutscene, que vai ser simplesmente o link sendo... Ok, não, tem, tem uma mensagem, eu tinha esquecido completamente. Sabe que você não pode pular isso aqui? Isso realmente parece o tipo de coisa que devia ser pulável, mas tudo bem. Eu prefiro não questionar. Mas também, eu simplesmente não levo dano alto com frequência suficiente para Mythos Grace ser tão útil assim, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Ah, pra falar a verdade, eu acho que eu tô acabando por puro acidente fazendo esses desafios aqui na mesma ordem ah, de fazer as Divine Beasts, mas é, aparentemente a música do chefe está baixa foi um bug de emulação, porque era para ela simplesmente tocar normalmente. Então, yeah, o seu que e Yeah, yeah, você utiliza essa armadura, porque é claro que sim. Silver Scale, Spear e. o arco. Ok, tudo bem, eu compreendo. Deixa eu pular logo de uma vez e vamos ver. Ah, oh, não, a música está abaixo novamente. Pera aí. Uh, ok. Cérebro, utilize o cérebro, ok? O que, é que você vai fazer com essa? Ai! Isso não foi adequadamente telegrafado. Oh, para falar a verdade... Yeah, eu tenho que me lembrar de um detalhe importante aqui. Este detalhe. Yeah, ok, eu vou continuar... Opa, oh, aí, onde você vai? Você teleporta para cá, ótimo. O Fury, e isso foi a primeira fase da luta. Honestamente, mente, o fato de você ter todos os poderes disponíveis aqui, meio que acaba quebrando ligeiramente a luta, mas tudo bem. É bizarro que isso seja um problema de emulação. É realmente muito, muito bizarro. Ok, agora é a hora de... Link, você está indo na direção completamente errada. O que você está fazendo, criatura? Uh, Link? Oh, yeah, a, a água está subindo. Oh, yeah, eu... Eu não tive chance de reagir O que honestamente foi bem injusto o jogo, mas tudo bem Ok? Oh. Ok, quantas vezes eu tenho que oh. atingir ele no olho até ele cair dali? Eu não sei Oh, eu tô... Oh! O jogo dá algumas coisas pra gente comer Ok Meu, vou acabar perdendo aqui, na verdade Acho que sim. Ok, não. Simplesmente pense, use o cérebro e saia atirando no olho estúpido dele. Yeah, ok. Maravilha. Deixa eu simplesmente uh, utilizar Stasis. Oh, qual é? Utilizar Stasis rapidinho e agora. Yeah! Ok, isso foi ótimo e agora. Hmm. Será que dá para eu utilizar Crayonis e acabar atingindo ele ali? Eu sinto que. Ugh. Meu, o fato dele ficar regenerando é um problema aqui. Yeah! Honestamente, eu acho que é melhor eu simplesmente uh, morrer de propósito agora, porque, tipo, a regeneração dele. Yeah, não tem! Não tem muito que eu possa fazer aqui. Eu utilizei o arco e flecha no momento errado. E, ok. Uh, tem como completamente me demolir aqui? Ok, pelo menos eu posso remover tudo para uh, ser realmente demolido e tentar isso novamente. Ok. Tudo bem, só, só deixa, eu, deixa eu tentar novamente. Acabe comigo logo de uma vez. Ok. Fantástico, isso é o ideal. Ou será que é? Eu não sei. A propósito, o jogo fez a gente continuar do último... Oh! Não há nada moderno no que acabou de acontecer aqui. Que é tipo, a cutscene vai acontecer de novo, né? Oh não, o jogo tá deixando pular. Mas só até aqui. Ok, porque isso aqui é onde começa tudo. A... Ok. Menos mal, menos mal. A propósito: eu percebo que até agora eu não salvei o que uh, é um problema. Pode ser um problema, eu deveria dizer. Pera aí. Oh, eu tenho três desses e eu só tenho. Este. Ah, está realmente ruim. Você não pode salvar agora. Ok, tudo bem. Aí! Ah, e... <risos> na... Me dá uma oportunidade de eu respirar um pouquinho. Ok. Isso aqui não está sendo ideal, mas tudo bem. Yeah! Flutter Rush! Olha o Light canon, é realmente difícil de se atingir de uma maneira que é realmente conveniente, mas... tá funcionando. Tô fazendo bastante dano aqui. Ok, por onde você vai? Simplesmente para cá. Tudo bem. Ótimo! E eu tô num lugar fixo aqui. Ah, deixa eu ver. Basicamente, eu acho que... Utilizar Rivales Gale vai ser super útil aqui. Então... Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Ok, o jogo vai me colocar aqui e não vai me colocar na água. Ótimo! Isso... É o que eu quero ver. Agora, eu vou utilizar o vento para atirar no zoio dele com facilidade. Eu não tô escutando o zoom, que deveria existir ali, mas tudo bem. Ok. Eletrofunda ele. Ótimo, ótimo, ótimo. Ok, pronto. Você vai agora? Para cá? Tudo bem. Agora, simplesmente... Repita a mesma coisa. Ah, eu tento repetir a mesma coisa. Ok, não me jogue na água. Ah, eu tô sendo agressivo demais. é? Okay. ok. Pare a regeneração dele. E deu certo. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora um terceiro ataque. E já era. Yeah, isso, sinceramente, parece meio impossível... Sem você ter outra coisa, sem você ter uns poderes ali, eu tô simplesmente feliz que isso deu certo. Ah, eu posso pular essa cena, mas eu não sei se isso vai acabar pulando a cena seguinte ou não. Eu, eu realmente quero evitar pular a cena seguinte, já que é algo que até agora eu não vi. Ok, são de volta. E agora eu tenho possibilidade de... Oh, yeah! Eu tinha esquecido completamente que... Ainda tinha mais uma nova canção, etc. E é, yeah, ok, eu... Eu dispenso a canção. Mas essa parte você não pode pular. <risos> yeah, é, honestamente, a Nintendo meio que... Não priorizou corretamente os pontos que você pode pular ou não... Ou... Quer saber? Simplesmente, eu acho que o fato disso aqui ser diálogo normal torna necessariamente isso aqui impossível de você pular. Porque isso não é tipo uma cutscene, cutscene. O jogo não está no estado de cutscene pular. Enfim, tanto faz. E agora tudo está extremamente comprimido. Então, Me pergunto se, tipo... V Virtual Super Resolution é algo que funcionaria com isso aqui? Eu não sei. A propósito, os dedos ali da do pé da Mifa tava num ângulo extremamente esquisito. Tipo, é, é, parecia que o pé dela tinha quebrado todos os dedos. Uh, enfim. Uh, eu acho que só estava esquisito ali por causa do ângulo da cena. Será que isso simplesmente foi algo que não uh, prestaram Cydon? atenção quando eu estava fazendo Cydon? essa cena? Enfim, Mitha. Mini Sidon. É A propósito. Então, eu ia dizer. Tipo, ah, o Sidon acabou como é que é, ficando maior, crescendo mais do que ela mais rápido, mas tipo, eu esqueci que tipo, ela morreu. Então, acho que a gente não chegou a ver ela completamente crescida, então, yeah sim, é claro que ele ia ficar maior. <risos> Fora, claro, o, o fato dele de ser homem e os horas... Um, acho são maiores, mas... Sim. Yeah. Então, foi assim que o não aprendeu a subir em cachoeiras. Sinto que... Espera aí, ela tinha pegou ele pelo braço ali. Sinto que isso deslocaria um braço. Provavelmente. Mas é... Uh, pelo jeito, tipo, é, uns horas aparentemente aprender a nadar antes de aprender a falar. Porque... Oh, Pera aí um momento. Será que ele não fala simplesmente porque a Nintendo não queria uh, procurar alguém para fazer a voz dele pequena aqui? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Simplesmente acharam que era mais simples pegar alguém lá para fazer uns. Uh, brumidos e sons e acharam melhor. É isso confirmado ou não? Eu não sei. Isso teria que ser uh, levantado em algum alguma entrevista é com alguém relevante é para falar a verdade. O mas ah, uh, yeah. Me pergunta o quão rápido isso vai acabar recarregando. Que tipo, e é isso aqui, é realmente overpower. Então. Hum, eu acho que era 10 minutos antes, né? Deixa eu ver agora exatamente quantos minutos isso aqui é. Isso é. Oh, bom. Só vai dar pra ver isso quando estiver efetivamente recarregando, na verdade.